Tá, amor. Pode começar, querido ilustríssimo irmão. Já, Já Burn. Ai meu Deus. Le... Bem-vindos a mais um Twin Glass Show. Hoje você estará comigo, Lucas Burn e o meu minha gêmea, Diego. Ele só vai estar por áudio porque a webcam dele está quebrada. E oi do Leal. Nossa, oi! Quebrado. Não entendi 30 esse, 30 esse papo horas. do Abitão Quebrada. É verdade, gente. o papo Quebrada. Você vai me vender Coreias. Bem-vindo, Edu. Oi, tudo bom? O nosso colírio de Coreias, Edu Leal. Nossa... Sim, eu mesmo. <risos> modesto também. <Bem> modesto, muito <risos> modesto. É, eu tava um pouco com medo de fazer essa entrevista, porque na prova lá que supostamente eles sabotaram, eu meio que fiquei muito bravo na plateia, e o Edu ficou muito bravo comigo, falou que não ia querer fazer a entrevista, falou que não ia querer me responder, mas agora a gente tá aqui, Sim. né? Foi bem Lucas Barney, nas atitudes dele, mas eu acho que agora tá, muito, tá mais de boa. Ele tá sendo obrigado a então, falar com obrigado. você, né? Você Sim, é o único é. que tá aparecendo na entrevista. Eu, eu deixei bem claro aí, que eu queria tá. que a entrevista fosse só com o Diego, né? Mas já que não foi possível, a gente né? faz o okay. quê? Responde ouvir ouvir também. Agora. A gente engole o sapo e enfrenta, né? <risos> Exatamente <risos> ah, Então, vamos começar a falar da sua eliminação, né? O que, é que você tem a dizer sobre aquele fato horrível que aconteceu? Sim Então Sim, já esperava. Na verdade, assim, quando a gente ficou ali no F7, a gente sabia que os meninos estavam juntos, né? O Cris, o Borba, o Eric e o Léo. E no dia da prova, eu tentei conversar com os meninos e colocar alvo neles e, tipo, dizer meu Deus, o Eric tem um puta jogo, vamos tentar eliminar ele e daí conversei com o Eric tentando trazer ele para junto é, de mim e da Jaque do Samuel, dizendo que provavelmente ele seria eliminado no F4 porque o jogo dele é maravilhoso mas, assim, é diferente das outras vezes que as pessoas falavam, tipo ah, sim, vamos pensar, talvez a gente faça isso mesmo. Eles nem quiseram me iludir, sabe? Eles deixaram bem claro desde o começo... Que não, que eles estavam juntos e que eles, é, embora corressem o risco de ser eliminados na porta da final, eles queriam continuar os quatro juntos e tudo mais. Então, desde de tarde, eu já sabia que um de nós três seríamos é, eliminados, e eu não via o, o, um motivo para eliminar já que, e Samuel tendo a possibilidade de me eliminar, sabe? É, então, eu acho que já estava bem, eu já era esperado, assim, já, era, já conseguia prever um pouquinho do que ia acontecer de noite felizmente. Uhum. E não teve não, nenhum fez. ídolo nessa, nessa fase aí. Foram jogados tantos, ainda apareceu mais, não? Na verdade, assim, eram quatro ídolos, né? Eu acho que o primeiro saiu com o Leoné, né? porque ele era a pessoa que tinha mais pistas. Daí, um foi usado pelo Adri, que foi eu que achei, na verdade. O outro é, foi, pelo, foi o Eric e outro, o outro Cristiano. Então eu acredito que não tem mais nenhum ídolo em jogo, não. Hum, entendi. E, voltando a você ter passado uhum. das pedras, que não foi pedras. Sim. Em parte da Amanda. Por uhum. que vocês não empataram e tentaram? Vocês já estavam contra a Amanda e Samuel? Não, de jeito nenhum. Na verdade, assim, é, teve toda aquela conspiração do Samuel ter dito para para pessoal do lado de lá, que a gente ia no bordo, e a gente ficou bem seguro mas é, eu sabia que ou a gente ficava do lado do Samuel, ou a gente ficava sem ninguém. É, na hora que empatou a votação, eu fui conversar com a Jaque, e a Jaque foi uma das pessoas que desde o começo eu tive mais proximidade, assim, e eu fui questionei ela, se ela o que que ela iria fazer. Ela falou assim, ah, Edu, eu fui para as pedras pelo Adriano, mas pela Amanda, eu não vou, ela assim Só que ela estava muito decidida, assim, eu iria para as pedras, porque eu acho era a nossa única chance, assim, eu sabia que se a Amanda saísse, a gente ia ficar na minoria e nunca que a gente ia conseguir reverter. Mas... É... A que ela tava bem decidida que ela não iria para Pedras, porque ela não queria correr o risco de sair então eu só acompanhei assim foi mais decidido por ela do que por mim sabe uhum. entendi e como é que foi jogar com o Adriano lá Você então sempre tá pegando o alvo desde no início da da fase né lá da futebol eu e o Adrien, assim, quando a gente começou, é, antes do jogo começar, a gente conversou bastante do, sobre o modo que a gente ia jogar. A gente é, combinou que tentaríamos, desde o começo, jogar juntos e seguir com as mesmas estratégias e tudo mais. É, e eu sempre tive em mente que a prioridade ia ser o Adrien, assim, eu me sinto um pouco culpado pelo real life eu ter eliminado ele. Então, nesse jogo eu queria é, fazer diferente, sabe? Eu queria que ele pudesse ir mais longe do que eu. É, durante o jogo a gente discutiu muitas e muitas vezes, a gente brigou tipo, meu Deus, não consigo contar nos dedos da mão, de quantas vezes a gente discordou de estratégias de ele querer ir para o lado e eu querer ir para o outro e a gente nunca conseguia chegar no consenso e daí o outro tinha meio que ceder assim, para uma jogada acontecer porque senão, desde a fase tribal a gente já estaria jogando separado, sabe? Porque a gente não conseguia, acho que a primeira vez foi ali é, no F7 o outro F7 né, que a gente criou depois com a Samuel, Amanda e Jaque, que o Adri queria participar e eu queria muito, então ali já foi a primeira vez que a gente discordou e desde então a gente veio discordando inúmeras vezes, assim. mas foi bom jogar com ele, a gente conseguia depois se assim, entender e chegar num consenso assim, do que era melhor para a gente como dupla, não individualmente. E, mas eu gostei muito da experiência, assim, de jogar com alguém que pudesse contar o tempo inteiro, sem ficar com receio, sabe? Entendi. Foi bom. E o mundo muito quer bom. saber, o Adriano é o seu cadela ou não? Não, não. <risos> de jeito nenhum. Na verdade, assim, é, teve, teve muitas estratégias que ele fez o que eu queria, mas teve coisas que ele fez por... É, que eu fiz também o que ele planejava, assim. Eu acho que, na verdade, o Adri tem um, um jogo que se destacou mais que o meu, porque ele foi praticamente responsável pela eliminação do Leo, né? Qual que foi outro? Teve um outro também, que eu acho que foi ele. Ah, do Aison, eu acho que foi ele que iniciou também. E, e tipo, eu acho que em, em questão de estratégias, ele estava mais à frente do que eu, sabe? Não tem nada a ver com ele ter cadela nem nada do gênero. Tá vendo, amores? Gente, agora tá a palavra um do. Porque... Indicado dois sprint usado. aí, ó. Pois é. O que que foi, Bern? Mas... Oh, ele tá aí do ah, lado? Do claro que tá. Que vergonha. <risos> tá, tá, bom. tá bom, então. É, tem uma pergunta pra fazer. Faz alguns anos que você queria jogar o seu VD né? Sim. Como uhum. a gente sabe. E agora você teve a oportunidade de jogar. O que que você achou dessa oportunidade? Você foi um dos principais, né, dessa temporada já. E. O que você fala dessa experiência? Ah, eu achei maravilhoso. Também. Sim, sim. Na verdade, eu só joguei no Brasil e o IF, né? E o IF ele tem um, um, um jogo muito diferente, porque tu tem que saber lidar com fakes e tudo mais. Mas o VD, enfim, é, eu acho que ele é um jogo pra gente que, acompanha os jogos virtuais, ele tem uma, a gente tem uma consideração muito grande pelo VD, né? Porque é um jogo difícil de entrar e, tipo, eu tô há algum tempo tentando participar e, e não consegui e tudo mais. Então, como eu consegui entrar agora, eu queria dar o um melhor de mim, sabe? Independente do que eu tivesse que fazer para continuar do jogo. Eu realmente considerava é, essa oportunidade muito grande. E eu queria que ela fosse bastante marcante para mim e também para as pessoas que estivessem me assistindo. Então, eu acho que foi um jogo incrível, assim, é muito cantativo, é exaustivo, eu passei mal diversas vezes por causa do jogo, sabe? Mas hoje eu vejo com bons olhos, assim, eu vejo que tipo, foi muito massa jogar e eu faria tudo de novo, sabe? Uhum, legal, entrou para nossa família, né? Sim. <risos> mais, do que, mais do que já era. Muito bom. Diego? Tem alguma pergunta? Tem, amor. Se você quiser deixar eu falar e calar a sua boca, eu posso fazer perguntas. Que afrontoso. Então, como o Borre já leu quase todo o script, né? não deixou nada pra mim, eu vou criar um zero aqui. Sim. Como ele falou, você já foi praticamente representado né, na temporada como um dos principais. Se não o principal. Ah, né? De forma. Moderação, então, assim, já fica deixa pra ele estar tá lá nos sprints, né? que ninguém merece. Enfim, essa opinião, assim, tem um contrato, tem que seguir o um contrato. É, você se arrepende de alguma coisa do jogo ou não? Não, eu acho que tudo que a gente fez, na hora a gente achou que era o melhor para dupla, sabe? É, teve, muitas, teve muitas coisas que, tipo, depois de eliminar a Trucan, eliminar a Dudes, eu senti bastante, porque são pessoas que, de certa forma, são importantes para mim, fora do jogo, e, e é muito difícil a gente separar o que é do jogo e o que é da vida pessoal, né? Mas é, eu me arrependo, assim, talvez de ter tratado algumas pessoas... Uh, com arrogância, certas vezes, até o Cris uma vez conversou comigo que em algumas, algumas conversas eu era um pouco arrogante, mas <risos> e, em relação às jogadas em si, eu não me arrependo de nada, sabe? Acho que foi necessário, naquela ocasião era o mais, é, o que a gente via como mais importante, então tinha que ser feito, teria feito de novo, enfim. Bom, bom. vou cheirar resposta. <risos> muito obrigado. Legal, obrigado. Legal. Tá vendo, gente? Ele não é Vilão. Ela tá arrependida aí das coisas que ele fez, ó. Sim, eu adorei que você falou isso. Parabéns. Porque era realmente que a plateia tava vendo mesmo. Era sim. Que, você, sabe, né? que eu... você foi vilãozinho só pra te lembrar né? Ai, eu senti você... isso. De, de você. As pessoas diabo amigo, mas agora elas vão ver uma nova versão de você. Então... Não, mas sabe que até no, no podcast eles falaram que... É, pra vilão seria eu ou outro can né? E tipo, já tinha um histórico, então. Eu não consigo ser muito diferente em jogos assim. Então uhum. eu já esperava que fosse mais ou menos seguir essa linha. Mas foi um sim. jogo bonito, foi legal de se ver. Foi. Ah, bem, obrigado. Sim. Vamos para as perguntas da plateia? Vamos. Tá. Vou começar Vamos. agora. Não, eu vou começar. Eu vou, vou começar, começar com as perguntas da plateia, tá bom, boy? Não sei. Ah, vai. A primeira pergunta era uma pessoa muito querida, nosso amigo Gustavo Pamplona, que estava torcendo com você muito. Ele perguntou assim, você acha que tem chances reais de ser indicado a sprint? Se não for você, você acha que quem ganha? E pode repetir, por favor? Se você acha que tem chances reais de ser indicado a sprint, e se não for uhum. você, quem você acha que ganha? Tá, eu acho que tem chance, sim, de ser indicado, mas eu não acho que, que eu consiga vencer. Mas eu acho que, na verdade, eu, eu acho que o Eric, ele tem um jogo muito bom agora nessa fase final, principalmente a partir do F9, é, eu acho que tem muita chance de ele vencer como sprint. E se ele chegar na final, tem muita chance de ele vencer também. Respondido. É. Uhum. Ah, mas Faz eu quero ser indicado. Eu já ficaria bem feliz em ser indicado, só. Vai, vai. Meu Deus. Tá. Tem uma pergunta do Gustavo Vare, Ele pergunta se você se arrepende de não ter ido pras pedras na F8. Eu... Ah, então, como eu falei, né? Eu queria muito, assim. É, se, a já, já se, a já, é, se a Jack tivesse topado, eu teria uhum. bem de boas para pras pedras. E embora corresse a chance de ser eu eliminado naquela rodada, né? de não estar nas sim uhum. que eu sempre quis receber o vídeo do Marcelo das sim tipo quando eu via, eu ficava, meu Deus, eu quero. E, mas eu queria muito, eu teria, eu me arrependo de talvez não ter pilhado a Jaque para ela e também, sabe? Ah, sim. Uhum, então, eu aceitei, aceitei muito fácil, Eu acho que eu deveria ter insistido um pouquinho. Nossa, acho que eu ia ficar pensando, tipo, mil horas, sabe? Nossa, eu devia ter falado, devia ter ido pras pedras, devia ter. Sim. Mas... Vai saber, né? Pois é. Vai saber, sim. Vai saber. Porque eu já fui para as pedras, não é pra vocês. E quem saiu foi quem? Eu mesmo. <risos> é, meio, é meio difícil. É, assim, provavelmente se a gente tivesse ido e eu tivesse saído, eu ia ficar, porra, por que que eu fui para porra das pedras, né? Ah, Mas é, então. a gente, é, porque não tem como saber, né? Então, tipo, não sei, não sei o que, que seria melhor na real. Uhum. E a próxima pergunta, para as desculpa, hum. pode falar. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Pode falar, amor. A casa é sua. Não, eu só ia dizer que o ideal seria ir para pedras e um do lado de lá sair seria o cenário perfeito, né? Sim, aí você Sim. provavelmente estaria na final e ganhando o jogo. Sabemos. Sim. Olha só que maravilhoso. <risos> então, a próxima pergunta é da Milene dos Reis. Linda. Ah, linda. Ela perguntou assim, qual foi a derrocada dessa aliança majoritária que tanto controlou o jogo por um longo tempo? Ai, nem sei direito. Eu, eu acho que um dos nossos principais erros foi ter colocado o Eric ali no F9. É, acho que a gente depositou muita confiança nele. e Ele era uma pessoa que estava distante do jogo de praticamente todo mundo. Na verdade, a gente queria... É, o intuito antes era fazer uma aliança com 10 junto com o Leonan, né? Só que como o Leonan foi eliminado no caminho, a gente ainda considerou trazer o Eric e a Dani, embora o contato mais próximo que a gente tivesse com o pessoal era dos três lá, era com o né? Então, eu acho que o nosso erro já começou ali, talvez, de a gente ter confiado tanto nele, tanto que foi, é, depois da eliminação do Island, que eu realmente acho que deveria ter sido feita quando foi feita, a gente ainda continuou confiando muito no Eric, e esse foi quando tudo começou a desandar, assim, sabe? Quando ele resolveu flipar e tudo mais. Entendi. Uhum. E tem mais uma pergunta agora, que é a do Nando. Ele pergunta como você acha que vai ser a final? Hum. Ah, então, eu não sei se já saiu o resultado dessa prova de agora. Não. Já? Não. Cris ganhou. Então, bom, eu acho que sim, eu acho que o jogo tende a ser muito previsível. É... Eu acho que vai sair Samuel talvez agora, e talvez eles nem eliminem a Jaque no próximo. Assim, eu queria muito, muito, muito que a Jaque estivesse na final. É, a gente já conseguiu imaginar um cenário que o Samuel sai agora e depois os meninos lá se mexam para tipo, eliminar o Eric e manter a Jaque e depois a Jaque consegue ir a final, eu não sei. Mas eu, eu realmente acho que os meninos, os quatro, eles não vão ser tão audaciosos. Eu acho que vai ser de Samuel e depois Jaque e depois eles provavelmente vão tirar o Eric e vai ficar Léo, Cris e Borba na final. Hum. Nossa! Abalou esse final. Ah, nem fala, ah, né? Ah, ah, né? Vamos, vamos, vamos, vontade de morrer. Vontade de morrer. Palmas ah, para o jardim botânico. estão jardim botânico. Muito bom. <risos> Ai, meu Deus. tá A ah, tá gente bom. Eu ainda acredito que a, que a Jaque vai conseguir tirar o final. Ai, não assistir, eu quero né? muito. Eu acho que ela vai virar esse eu jogo quero. aí, vocês vão ver. Ai, ah, seria ah, é maravilhoso. Sim. Eu gostaria sim. muito. Sim. É isso. Vamos para os colares? Vamos eu, agora para as brincadeiras dos colares, sim. Primeiro não. colar. Colar de ameaça. Qual é a maior ameaça do game? Ah, agora eu vejo, não como talvez uma, uma ameaça barra melhor jogador, assim, ameaça para quem ainda está lá. Eu acho que é o Eric, porque ele pelo que a gente consegue ver, ele é o que realmente está se mexendo para que as coisas aconteçam, sabe? É, no dia que eu fui eliminado, eu conversei muito com o Léo, dizendo, tipo, eu, eu gosto muito do Léo, ele foi uma das pessoas que eu mais me aproximei durante o jogo, e eu até tinha uma relação de F2 com ele, assim, antes de a gente eliminar o Aysman. E eu conversei com ele numa boa, exame. pô, Léo, acho que se tu quer realmente chegar na final com chance de vencer, tu tem que fazer alguma coisa muito grande, porque o Eric faz coisas maravilhosas e visíveis, assim. E daí ele comentou, ah, não tá vendo o que se passa aqui dentro do grupo mas eu não acho que é o que acontece dentro do grupo que faz alguém vencer, sabe? Eu acho que tem que ser uma jogada que realmente seja visível pra todo mundo e é o Eric que con consegue fazer isso e tá fazendo isso faz um, algum tempo então eu acho que a maior ameaça é o Eric, na minha opinião uhum. é E o é de certo. Cadela? Pra quem vai? Aquela que vai ser arrastada pro final assim, com a coleira mas vai ser dizimada assim, com zero votos o Borba, eu, eu acho, eu, eu fico muito indignado com as possibilidades que ele tem de chegar na final, sendo que ele foi a pessoa mais ausente durante todo o jogo e aparece só para fazer as provas, e desgraçado, ele é ótimo em prova, o que deixa, me deixa um pouco... Um pouco revoltado, sim. E, tipo, ele não fazia, pelo menos comigo, não fazia questão nenhuma de fazer um social, de manter uma conversa. Então, eu acho que existe grande chance de ele ser arrastado para a final só para fazer número e ele não vai ganhar voto nenhum. É isso aí, a cadela da Ciso, gostei. Sim, sim. E o colar de amigo vai para quem? Para a Jaque, vai para a Jaque, porque ah. desde o co... ele, ela foi a pessoa que mais... A gente já se conhecia antes do jogo, né, e embora a gente tenha voltado na Gabi lá no comecinho, ela ainda continuou junto com a gente, ela sempre demonstrou, se demonstrou com a gente, muito confiável e super parceira, assim, então eu acho que ela merece colar de amizade. Ah, que surpresa. Adoro a Jaque. Tem mais uma filha, Jaque. Mas assim, ó, eu daria tranquilamente pro Léo também, porque é uma pessoa que eu acho que depois do jogo a gente vai conseguir continuar mantendo uma amizade super bacana, assim. Uhum. Entendi Diego, ah, Eu queria bem. ver se Ainda dava pra A gente pegar o finalzinho no CT Mas o Kevin tá anunciando aí da ídolo, Então hum. Vai demorar um pouquinho aqui, hum, né? que Então aproveita uhum. pra Chutar quem é o próximo boot Já que não aconteceu ainda Quem você acha que vai ser eliminado? Eu acho que o Samuel sai agora, porque o Samuel, querendo ou não, ele tem um jogo bom, tem toda aquela teoria de ele ter passado as informações pro pessoal de lá para fazer uma jogada e tirar o... eu ou o Adriano, e foi o Adriano que saiu naquela rodada uhum. então eu acho que Manter ele no jogo é, é igual a manter uma possível, um possível ganhador. Assim, eu acho que ele pode ter um bom jogo para ir para a final. Eu acho que ele vai ser eliminado agora nesse TT e eu não vejo possibilidades e alternativas do pessoal manter ele agora. Porque eu acho que os quatro vão continuar juntos, então entre eles já que eu acho que o pessoal ainda vai nele. É, não teria por que tipo, os quatro quebrarem agora, né? Tendo ainda Sim. dois da aliança contrária, assim, Ah, exatamente. É, eu acho que pode ficar um e daí eles tentarem se mexer e utilizar essa uma pessoa que sobrar pra fazer alguma coisa. Porque o próximo CT depois desse é um ímpar, né? Isso, é ímpar. É. Que é o CT é. que o Eric vai sair, é mesmo, na verdade. <risos> Previsões, vamos ver se é Eric. <risos> Não, mas, né? Ele sempre acerta, é engraçado. É... Edu, muito Obrigado. Tá, tá e, e de vaqueira? Gente, Gente espera. Gente, vaqueira eu, já foi. Antes eu quero fazer uma observação. O Eric jogou um ídolo. O Eric usou o primeiro ídolo. My God. God! É um amarelo? Não, era azul. O, o azul. É o que você falou que saiu com o Leonardo. Oh my God! Não acredito! E o flipar nele ele agora? Eles tinham um, me ele tinha mostrado um amarelo e aí, eu falei, ah, acho que não, não é verdadeiro. Ah, Tu tá adorando essa de entrevista, porque madeira. a gente tá tipo, tendo reações ao vivo. Fantástico. <risos> tô realmente surpreso, tomara que seja falso. <risos> eu vou ficar muito feliz. Olha aí, você tem usar o ídolo. Hein? Pra ele ter usado o ídolo, é porque ele tá se sentindo ameaçado, né? <risos> Sim, ah, seria ler, meu sonho sim. ele saindo hoje, seria muito bom Vamos prolongar um pouquinho a entrevista? <risos> vamos, vamos Fala aí, quem você acha que vai ser a... Não, como é o colar de quem? Esqueci já Tinha um vaqueira, cola ele De vaqueira De vaqueira, isso Sim, desde, sei lá, quando, desde eu acho que quando o Aison foi eliminado, é, eu continuei mantendo contato com o Léo muito próximo, porque eu realmente queria que a gente continuasse jogando juntos, e ele sempre falava assim, a frase foi igual durante 3, 4 CTs, amigo vamos tentar sobreviver, ao CT de hoje e amanhã a gente pensa em algo juntos. e Esse algo juntos nunca aconteceu. É, eu acho que é muito do perfil dele dizer, tipo, vamos deixar para amanhã e amanhã a gente vai fazer alguma coisa muito massa. Eu acho que ele vai fazer isso até a final, se ele conseguir chegar. Ele vai chegar lá com um jogo que eu acho que o principal argumento dele vai ser eu criei o F7. E, tipo, vai ser o um argumento mais falho, porque foi algo na fase tribal ainda e ele não fez nada durante a merge. Então, tipo, acho que o jogo dele vai ser assim, arrastadinho, com várias promessas e nada nada feito. A nossa Cierinha, então, da season tá aí, gente. Que fight moves. Sim. Não, não, não. Já saiu Ainda não. A gente só vai acabar a entrevista depois de resultado. Ótimo. Gente... Sim, mano. Vamos falar o das pessoas, não sei, a gente pode preencher esse tempo aqui. Podemos. Posso falar que... eu posso deixar uma mensagem? Sim, claro que pode ser. É, eu, pode fazer tudo aqui. Eu tenho... todo mundo diz que eu tenho esse perfil de vilãozinho, mas para mim foi muito difícil fazer aquelas jogadas onde a gente teve que eliminar o cã e depois... Depois eliminadores oh. e tudo mais. É... A Adriana, não faz essa cara. Eu, eu fui uma das pessoas, eu acho que foi, eu fui a pessoa que mais chorou durante esse jogo todo. Eu realmente fiquei. Com dudes principalmente, eu fiquei. É, era algo que a gente precisava fazer, eu acredito nisso até hoje, mas eu realmente fiquei bastante. Bastante sentido, assim, de ter que eliminar ele, sabendo da importância que o jogo tinha pra ele e tudo mais. E eu fiquei bem choroso. Por isso que o Aysland disse na entrevista dele, que eu não vi, na verdade, porque eu tenho medo de ver aquilo até hoje, mas todo mundo dizia que ele falou que eu apenas cagava e chorava. Então, eu chorava ainda aí, porque... Né? Ele sabia dessas. A gente conheceu o Aislan e o Léo. Eu e o Adri esses dias. Sim, o Aislan falou. Ah, ele falou. Ele falou, Na verdade, ele falou, ele falou uma amizade de negativa. Mesmo. Né? Sério? Foi. Eu não acredito. Eu não jogo. Meu Deus, que garoto ridículo falou. ainda bem que ele foi eliminado. Até não, hoje a gente não. tem. E tá aí, gente. O Elizinho. Um é. Uma pessoa ele arrependida, né? Ele, então ele é. falou, nossa, ele me conheceu tudo e foi tudo. Encenação, blá blá. mas assim. Mas encenação é. da minha parte? É, se você claro, conhecer amor, ele, não ele não. Um dia, tirou ele no outro. <risos> ah, sim, na verdade, assim, foi bem engraçado, porque quando a gente tava na fila do cinema, eu e o Adrian, a gente queria comprar pipoca e aí a gente ficava tipo, meu Deus, é engraçado a gente querer eliminar o Aisland, ele tá aqui na frente da gente. É <risos> muito engraçado ver ele sabendo que a gente queria eliminar ele no CT seguinte. Eu muito... tô achando que ele, é, que ele não é vilão. <risos> Um o ídolo é verdadeiro! Não verdadeiro. acredito. O ídolo é ah, verdadeiro. É verdadeiro, não é um fato de que a nossa é verdadeiro, mesmo. Ah, não, é falso. É falso, né? <risos> é falso, ah, tá. Oxi. Deus, ah ele, Deus. Aqui nada. ah, ele vai sair hoje, então. Meu Deus, isso muda tudo, todas as teorias. Será que ele saiu hoje? Será que o Samuel estava em... É, infiltrado nessa. Ai, meu Deus, uh. meu Deus, será? Meu Deus, sair vou... hoje vai ser um Meu Deus, se o Samuel tiver infiltrado, eu vou bater na cara dele, porque ele me garantiu pra gente mil vezes que ele não tinha feito nada daquilo. Mas eles estão falando do Adrien. O Adrien tá aqui me condenando, por eu estar falando do Samuel, porque ele tá ele. Não, sou, sou eu que tô falando aqui. Inclusive, se ele quiser vir falar oi pra gente, pode vir, né? Tá convidado. Claro, Primeiro volte saiu, é no Borba. Quem foi? Borba, qual é a justificativa? Pode usar, não vou botar. Em você, Ai, meu Deus. Ah, eu vou ficar feliz se o Borba sair, porque acho que é merecido. Oi, Edu. Eu vi que vocês estão juntos oi. aí. Vocês, mas vocês moravam em estados diferentes, vocês estão morando juntos agora? Não, não, não, não. É que o Adri tá aqui desde quinta? Quinta, acho. Por causa do feriado, na verdade. Daí a gente se vê de 15 a 15 dias. Ou eu vou, mas mais frequentemente ele vem. Daí ele vai embora amanhã já. Ah, entendi. Ah. Tinha que vocês estavam um morando já, já casado. Não, não, não, não. Ainda não. Quem sabe futuramente. Chama chama pra festa? Estou eu também indo. quero chá de, cara. O banho de Chá de casa nova. Quero presentes no um chá de casa nova. Uhum. Eric. Eric. Ah, eu boto no Eric, meu Deus, ele vai sair. Foi porque? Não foi o Eric botando balda. Ah, sim, o Eric botando balda. É. Meu Deus, isso muda tudo. Chocado, gente, se ele sair agora. Que mala. Ai, eu anda aí. <risos> Toda a minha entrevista dizer que ele não é mais uma ameaça. Ameaça ele. É, eu acho que o Eric é uma ameaça. Nossa, <risos> que blindside o Eric saindo. Sim. Se ele sair, né? Ó, realmente, eu achava que, tipo, se você não vencer esse sprint, eu achava que o Eric tava no páreo pra vencer. Sim, sim. Mas agora eu tô achando que Samuel pode vencer. Ou então, alguns dos ficam assim, é... tipo, quietinhos. Sim, e assim, ó. Olha o sim. que tão tô falando dele, caraca. No dia que eu falei, a última conversa que a gente tem no chat, é eu falando pra, pra ele, tipo, que era pra ele vir com a gente e tudo mais. E eu falei, amigo, eu espero que você não se arrependa. E ele falou, eu também não. E daí eu falei, boa sorte. ele falou, obrigado. Eu tinha certeza que alguma hora isso ia acontecer. É só pra ele ficar bem claro que ele deveria ter feito alguma coisa lá enquanto eu ainda estava no jogo. Parece que o poder subiu a cabeça dele pela justificativa dos votos. Uhum. Ele não conseguiu ser o Boston Não. Car... que bizarro isso. Tá Nossa, eu nunca ia esperar. Eu não, não. É. Esse foi um Black Side real. Quarto voto. Real? Era é mesmo. Caraca. Ah, mas... bizarro. Nada que eu falei aqui vai valer mais, porque ele já... <risos> <risos> Estou muito chateada. Vamos escolher uma aí, nova ameaça. Viva, a gente tava ali, eu tava lá e estudei. <risos> Sim, sim, primeira pessoa que fez aqui uma entrevista enquanto estava lendo não votos. Bom. <risos> Muito bom. Caraca, que Tem chance de empatar, será? Será? Não. Acho que não. Acho acho que três não. pessoas votaram no Eric. Né? Eu disse um. é Samuel Jack, mas alguém. É, claro. Quinto é bom. o Eric. Quinto voto, Eric. É, essa eu. Quinto voto? Caraca? Quinto vão. Eric, já era. Já era, acabou. Poxa vida, eu falei, né? Eu falei. Blind side. Chocadíssimo com essa. Bem, Muito então, massa, adorei. Tira é, tudo o que eu falei também do F5, tá? Já saiu essa F6, então sim. Pois é, essa previsão ficou toda errada, é toda errada. Radíssima. Não gostei mais. <risos> Então também o Sprint, vai... não vai ser mais ele, não é você, também não sabemos mais. Não sabemos mais. Próxima entrevista, a gente vai saber o que falar. E Isso. essa acabou com a gente. Exatamente. Sim. Adorei ter feito esse live aqui com você, Edu. Muito. O primeiro live que fizemos na temporada, não foi? Você, sim, né? sim. É... Ô, Bray, tu não vai me pedir desculpa? Assim, em público? <risos> desculpa, por quê? <risos> Porque você me chamou de lixo. Gente, eu não chamei você de Tipo tá gravado. Isso é um meme. Isso é um você meme. no Twitter. Ela falou, você, acabou é lixo, mano. Mano. você acabou com ele Você acabou com ele, pô. Ele merece sim. desculpas. Sim. Tá bom, amigo. Desculpa. Ah, desculpa. eu desculpo muito. <risos> Ué, Aí, ó. Tá bom, obrigado. <risos> Super facinho. Que é. Agora. Que drama, para. É isso, gente. Tá bom. Vamos encerrar por aqui, ah, tá. que a entrevista vai ter 40 minutos, já já, e ninguém vai querer ver. Tá bom. Pois é, então tá bom. Obrigado. <risos> Obrigado, Duzinho. Ah, eu que agradeço. Muito divertido. Manda um beijo pro Adri aí, e é isso. Tchau, beijo. até a próxima. Beijo. Tchau. você. Tchau, tchau. até mais. Bye, bye. Isso, tchau. Um beijo.